Próxima casa, a casa de câncer, o um cavaleiro que... Eu, eu gosto muito do Máscara da Morte, cara. Ele ah, é patético também também. e é por isso que ele é legal. A ideia dele é ser patético. É Mas dizer. é um combate difícil. Sim, um combate mó da hora, cara. Ele manda os outros pro Mundo dos Mortos. O Shiryu recobre a visão por nenhum motivo, na verdade. Tipo, não, ele tá não, muito tipo, morto, né? Então, é, não, então... Lava, lá você vai, precisa é, enxergar. Mas é, é, é que isso é muito estranho. Mas é do nada, tipo, o olho dele voltou. É. Será que foi é. as ervas e daí, medicinais? Não, daí falar falar. não, você aumentou e o seu cosmo e daí isso fez o seu olho costurar, então ah, magia, foda-se, cosmo. O ponto é que lá, o Máscara da Morte tá dando um pau no Shiryu, uhum. um pau homérico maravilhoso, a cena é incrível, até o momento em que ele começa a ouvir Começa a ouvir uma reza. Ele fala: mas que porra é essa de reza? Ele, vai, ele usa os seus poderes psíquicos pra ver onde tava tá vindo a reza. Tem muito poder psíquico, Cavaleiro do Zodíaco que eles nunca explicam, né? É a cavaleiro é uma cara. mistura de é, tudo. Né? Tipo, é, né, É tipo o Mandiná, né? E exato, escrever. né, tipo? Aí ele vê que é a shun a, a irmã barra interesse amoroso no Shiryu. É. Isso é muito estranho quando é. a gente é. para pra é. pensar, é. né? É japonês, um então. tempo não foi legal, né? É, né, é. tio? Ela fica falando, meu Deus, salve o Shiryu, ajude o Shiryu! <risos> Nossa, cara, morte. Vai se fuder, garota! Ele Tchau. dá um golpe dela na Grécia, atinge ela na China! Ela cai e morre. Eu, eu estou fazendo aspas pra quem não está vendo a gente. Né? Ela, não, ela morre. morre. Aí o Shiryu despiroca, cara. Ele levanta e fala... Cê é louco, meu irmão! Tipo, é, tira, tira a roupa. Mano, é. ele tira a Mataram roupa. Mataram o amor da minha vida. É, não, é tipo, ele... os caras brigando mesmo. É que Mas é é louco, mano. Shiryu é a representação do Brad Pitt em Clube da Luta. Exatamente. Exatamente. Exatamente. E aí Bom, a gente vê que o é mais forte que a Atena. É verdade. Porque, é... É. porque lá no... na saga do... Do... Ah... A última de, depois Ai, de Asgar. Caio, eu vou pedir não. pra você acelerar. Depois é, um um de Asgar. Não, não, não, não. Depois de Asgar. Poseidon. Poseidon. Atena fica rezando lá dentro é e verdade. nada acontece. nada acontece. Deixa é eu rei. churrei. não, churrei fez dano. <risos> Aí o Xiriu fica louco, dá um. um... A, a minha luta favorita na saga das 12 casas que ele destrói o Ascara da Morte, ele humilha ele. Depois o Ascara da Morte ainda, a, a armadura de ouro sai dele ah, e fala, não, não, vou ficar com esse cara aí não, ele e é um é otário. Deus, <risos> e, e o Shiryu fala, pô, então vou tirar a armadura também, senão não é justo. O Oscar da Morte, ah, agora você tá fudido. Já tá tô fudido nada, pô, ele ganha. É, é, é, é, é, gente, é gente, maravilhoso. Eu. O Shiryu volta, recobrou a visão, porque sim... Dois milagres, né? Sim. O Shiryu ganhar <risos> e recuperar a visão. E o melhor de tudo, eu acho que o Rei não tava morto. O Mestre seu assim, foi lá e pegou e falou, opa... Morreu não? Tô aqui, salvei. Tá tudo bem. Você e matou o, o aparece lá. É, não, não o Yoga tá, tá congelado ainda, calma, Não, calma. mas aparece a alma dele lá, passando É verdade, que... aparece ah, a alma mortinha é do Yogi. Fala, não, o Yoga não. está morto, temos que salvar o Yogi.